Então Felipe teve que ir até a casa de Clara, mas ela não estava esperando de braços abertos. Ela é um avião, mas eu não sei como lhe conquistar. Mas... Alguém casa? Você vai ter que aprender a dançar uma semana então. Mas veio o resultado eu conseguiria alcançar. Que ela me disse assim: Ah, mas quem é que tá me incomodando? Só um pouquinho. Já estou beirando os oitenta e não escuto mais. Tudo bem? Desculpe por incomodar, há alguns dias larguei uma moça por aqui e ela ficou com meu casaco Desculpe, aqui não tem nenhuma moça Nossa, eu tinha certeza que era aqui Mas é ela, a Clara, tem certeza que é Impossível, é ela. Você parece ser um bom rapaz. Já estava mesmo na hora de alongar minhas pernas. Só um minuto. É ela no retrato? Não, não pode ser. Como não? Dansei com ela no progresso? Não. não.